O que é ser adulto? Eu sou adulto, porque adulto é basicamente você ter mais de 18 anos. Aí você vai acontecer contigo inevitavelmente. Só que a gente acha, todo mundo diz que ser adulto é chato, e eu estou aqui como um adulto que não se considera chato, mas também não é imaturo, não me considero. pelo contrário, eu acho que eu sou é, acima da média de maturidade, muito embora a ideia para esse vídeo tenha vindo de um papo que eu tive com meu pai, que eu comentei com ele que eu jogava World of Warcraft, expliquei mais ou menos como é que era o jogo, porque ele não entende, entende dessas coisas, e ele falou assim, meio infantil isso. Eu falei assim, não acho, não acho. Infantil é a forma como você faz as coisas, não as coisas que você faz. Mas aí eu fui desenvolver a ideia, fui pesquisar, porque realmente eu acho que muitos adultos, muita gente da minha idade, muita gente com mais de 20 tantos, 30 e tantos anos, tem um comportamento imaturo, muito imaturo. Veja bem que eu estou falando não tô falando infantil, tô falando imaturo vamos chegar lá juro que esse vídeo não vai ser chato esse vídeo é pra você que tem 13, 14, 15 anos e tem essa ameaça, essa sombra assustadora da idade adulta sobre sua cabeça vou ser feliz por 18 anos, vou fazer bastante merda e depois porque depois a minha vida vai ser uma porcaria né? não é não é verdade, não precisa ser é pra muita gente, mas não precisa ser é porque eles não aprenderam o que é ser adulto Vamos lá, eu fiquei pensando que o World of Warcraft inclusive, exige uma maturidade social muito grande, porque você tem que trabalhar em equipe, só que eu vou falar das maturidades daqui a pouco. Antes eu pensei assim, vamos pesquisar essa parada de imaturidade de adulto, porque eu acho que o adulto anda muito imaturo. Eu estou com essa roupa, eu tô vestido de adulto, né? geralmente eu não faço meus vídeos vestidos de adulto, mas eu fiz vestido de adulto justamente porque, eu já esqueci esquecendo de falar isso, antes de falar o que é ser infantil como adulto. Porque a gente se fantasia. Você vê os adultos na rua de terno, em geral estão fantasiados de adulto e não são pessoas maduras necessariamente. Eu tô ao contrário. Eu, eu tô mais ou menos, né? Eu tô aqui de adulto, mas por baixo tô com minha blusa nerd do não é só grute, é do grute vestido de Dr. Who. Mais infantil do que isso acho que é impossível. Se nem que Dr. Who não é tão infantil assim. enfim o que é um adulto infantil? Um adulto que não é maduro? Eu fui pesquisar isso e achei um artigo de um cara que eu não gostei, mas eu vou citar aqui, porque ele me serve de gancho para outra coisa. Ele diz que imaturo, que existe uma tendência, eu concordo com ele, existe uma tendência do adulto ser um pouco infantil. É, não maduro, menos maduro do que, deveria, do que deveria na idade adulta, só que ele fala que essa imaturidade ela se manifesta através de flexibilidade, adaptabilidade e curiosidade, que seriam características infantis. São características de criança são características infantis, mas eu não consigo ver como características que definem a infantilidade. Pelo contrário, eu acho que você precisa a sua vida inteira de flexibilidade, adaptabilidade e curiosidade, senão, francamente, você vive para quê? Ainda mais quando você vive, se você vivesse na década, no século passado, em que a pessoa estudava, fazia uma profissão, entrava naquela profissão, trabalhava na mesma empresa, geralmente a vida toda, se aposentava, ficava vendo os netinhos e morria. Isso era a vida das pessoas até o século passado, pelo menos da maioria das pessoas. As pessoas legais não tinham vidas assim, é só você ir atrás de bibliografias que você vai ver. Não só cientistas, atores, etc. Não é isso, mas... Essas coisas são coisas-chave. Por quê? Porque realmente é comum as pessoas associarem é, maturidade e ser adulto com perder a curiosidade, a adaptabilidade e a flexibilidade. Sendo que flexibilidade e adaptabilidade são muito parecidos. Né? Flexibilidade, vamos dizer, que seria uma coisa mais ou menos a capacidade de você se enquadrar numa situação temporária. Né? Você está naquela situação desconfortável, mas você é flexível o suficiente ou você está numa situação que você tem que ser um pouco diferente do que você é normalmente, você tem flexibilidade para ser daquele jeito. adaptabilidade é você pegar uma situação totalmente nova e definitiva e ser, capaz, e ser capaz de se adaptar a ela. A gente vive isso o tempo todo no mundo moderno, porque o mundo moderno está em profundíssima transformação. Então, se maturidade não é perder essas coisas, o que é maturidade? Fui buscar as definições mais acadêmicas, porque eu gosto de definições acadêmicas que... Elas não são da cabeça da gente. Os caras passaram séculos pensando para chegar num um determinado ponto. Né? Também não vai pegar o conhecimento do século XIV, XVI, por favor, que né, alguma coisa aconteceu nos últimos 400 anos. Mas essas coisas que nós temos hoje são fruto da reflexão de centenas de anos. O que, que é, então, maturidade? Temos quatro maturidades principais. A maturidade física é tranquila de você perceber. Você é criancinha, pequenininha, não tem o corpo plenamente desenvolvido, ele vai se desenvolvendo, amadurecendo, plá, amadureceu. Lá pelos 18, 20 e pouquinhos anos, 22 anos. Sabemos o que é um corpo maduro, dá para definir quase que matematicamente um corpo amadurecido, um físico amadurecido. Tranquilo, isso não precisa discutir. Tem a maturidade intelectual, que é uma maturidade um pouquinho mais flexível, necessariamente, por quê? Porque ela envolve visão espacial, ela envolve percepção de tempo. Em que sentido percepção de tempo? Percepção de tempo não é, é, é ah, passaram cinco minutos e não 10. Não. É percepção de tempo passado, presente futuro. Uma criança, por exemplo, bem pequenininha, você dá uma bala para ela e fala assim se você não comer essa bala, eu te dou umas 10 balas daqui a, a meia hora. Ela vai comer a bala. A maioria vai comer a bala. Que é a mesma coisa que acontece com um adulto que fuma porque ele tem aquele prazer e ele não consegue perceber que vai dar uma merda federal no futuro porque ele está fumando. Entendeu? É, é, uma, é imaturo. Vai vendo, a quantidade de gente imatura que tem por aí. E irresponsável, né? Mas a responsabilidade faz parte da maturidade. Você acaba sendo responsável quando você é pessoa madura. E você pode ser uma criança madura e ser feliz, tá? Vamos lá. Espacial também é a percepção de que a gente está nessa é, ideia de é, casa, rua, bairro, cidade, estado, país, planeta, cosmos, uma criança de dois anos não consegue perceber país, ela precisa de um pouco mais de maturidade intelectual para chegar nesse ponto é outra maturidade que tem que mudar o tempo todo, você tem que estar tá, é, adaptando e tem que ter curioso ou curiosa o tempo todo, porque a nossa percepção de espaço está sempre mudando, nosso conhecimento do tamanho do espaço está mudando o tempo todo, e a própria Terra ela fica cada vez maior e cada vez menor, conforme as barreiras culturais e econômicas vão caindo, e tem que cair mesmo, vão cair, não tem... é, intelectual, aí você tem a social e a psicológica, a social tem uma historinha engraçada que eu vi ontem, uma família de quatro pessoas discutindo em público, mas discutindo de uma forma tão madura, cara, porque assim, o motivo da discussão parecia que era meio bobo, alguém estava de mau humor quando ganhou um presente, aí foi meio grosso, o pai é um idiota, não estava na mesa, e eu estava o irmão e a irmã e duas pessoas comentando deviam se ser namorados, namoradas, não sei, amigos. Então, eles estavam lá discutindo, era um papo pesado, talvez o motivo da discussão fosse meio bobo, mas eles discutiam com uma serenidade. Que eu achei assim, cara, é uma galera madura discutindo, apesar de estar na faixa de 23 a 30 e pouquinhos anos. Né? Apesar de... Eu falo porque eu vejo o pessoal de 30 anos muito imaturo. O pessoal de 50 também. E a, essa maturidade, saber lidar né, social, saber lidar com o ambiente social, saber se enquadrar naquele ambiente, saber respeitar o espaço dos outros. Vídeo pessoal que fica tocando música alta né, nos lugares, espaço com carro, buzina no lugar... No, no, sem respeito pelos outros, joga fogos, essa minha região aqui é uma merda, porque o cara joga fogos de artifício, se bem que ele já é psicopata, fogos de artifício às 3 da manhã já é psicopata, é, já é sociopata, psicopata. Social, que no WoW você precisa muito, no World of Warcraft você precisa jogar em grupo, senão você não vai conseguir fazer as coisas mais legais do World of Warcraft. E finalmente a psicológica, quer saber lidar com as suas emoções, você está com medo, você está com raiva, você deixa o teu medo é, orientar as suas decisões políticas e, e assim é social e a própria psicológica também envolve você ser capaz de se colocar no lugar do outro empatia né? você fazer as coisas não só pelo seu bem somente pelo seu bem mas o bem comum ter a consciência a maturidade de saber que quanto melhor o mundo está melhor o mundo está para todos não só para você e se o mundo está bom só para você em algum momento ele não estará bom para você Poderia explicar um pouco mais isso, mas acho que você consegue abster, é, é, desenvolver as ideias daí. Comenta aqui embaixo o que você acha disso, seria legal. Enfim, é a minha maneira de ficar falando, enfim, o tempo todo. Nenhuma dessas maturidades envolve você se, de, se tornar uma pessoa triste, sisuda, se sem humor. Com... Você pode contar piada boba, gente. Eu estava no congresso há pouco tempo, já tem uns anos, mas todo o congresso a gente acaba contra a mesma piada, a gente ri do mesmo jeito, aquela piada do eu sou paraguayo, vim para matarte. Para quê? Paraguaio. A piada é idiota, acho que eu conheço um monte de pessoa madura que ri dessa piada. E um monte de pessoa imatura que não riam, não tem nada a ver isso. Bom, basicamente é isso que eu queria dizer, maturidade falei o que é maturidade, não deixa não entra nessa onda de que você vai ser feliz até os 20 anos, e depois você vai ser uma pessoa triste e amarga, ou vai ter que continuar sendo criança para ser feliz, você tem que continuar assim a, a ter uma certa perplexidade diante do mundo, não é difícil, o mundo é, é, é fantástico mesmo, você tem que ter uma certa adaptabilidade, você tem que ter uma certa flexibilidade, e isso você não são coisas que você tem que perder, são coisas que você vai levar contigo a tua vida toda se você for uma pessoa esperta, e você pode ter, gostar de Chena, Princesa Guerreira, você pode gostar de jogar Mario, Minecraft, nem acho Minecraft infantil também, ou imaturo, nada disso. Aquilo que eu falei lá no começo, né, não é o que você faz, é como você faz as coisas. E o como você faz não precisa ser uma coisa, um jeito chato, triste, estagnado, cimentado de ser. Si. Enfim, é isso que eu queria falar. Espero que seja útil o vídeo para vocês. Tanto vocês que tem menos de que são crianças ainda, quanto vocês que são adultos e estão aí amargos, achando que não podem ser não podem ter mais aquelas coisas boas da infância. Não falei que você tem que ter responsabilidade, né? você vai ter que cuidar da tua vida. né Ganhar teu dinheiro, cuidar da tua casa, lavar sua casa, cuidar dos teus amigos, cuidar dos teus filhos na hora que eles precisarem. Mas isso você precisa... Não, cuidar da casa não, né mas tem uma certa... Atenção com os amigos, com os outros, também você precisa ter. Enfim, você gostou do vídeo, dá joinha, porque ajuda bastante a promover o vídeo e saber também se vocês estão curtindo ou não. É, não é o primeiro vídeo que você vê do canal, assina, vou ficar super feliz, além de ajudar a saber se vocês realmente estão curtindo a ponto de a, assinar o canal e ajuda também a projetar um pouquinho mais o canal. Ainda tem umas coisas aí, quando você chega a 10 mil, você tem acesso a umas coisas do, do YouTube, o YouTube Spaces que tem no São Paulo. Né? Bom, é isso, gente. Bye, bye. Tchau, tchau. Até mais. Farewell. So long. Terceira tentativa. Eu gravei o vídeo inteiro praticamente duas vezes. Maturidade é você persistir e gravar o mesmo vídeo três vezes. Primeiro vídeo corrompeu Segundo vídeo acabou a bateria da máquina Terceiro vídeo troquei de máquina que está com bateria ainda Vamos ver o que acontece Aí dá um branco, só falta isso, vai dar branco o tempo que a câmera tem de, de bateria né Estava plena a bateria desta câmera